A thousand places everywhere I go I feel the heart Hey Monsters! Tudo bem com vocês? Eu sou Tal Seiji, Eu e Manuela Dario E vocês estão aqui No Leite com Biscoito Hoje o vídeo vai ser um pouco inusitado Por quê? Porque esses dias eu tava vendo a Manu trabalhar E a Manu, o que que ela trabalha da vida? Ela trabalha fazendo as pessoas sentirem dor Como assim, Otávio? Ela tatua as pessoas Então, a minha irmã é tatuadora Aí eu falei, gostaria de aprender a tatuar O que a gente vai fazer hoje, então? Ele vai tatuar pela primeira vez um couro de porco Porco, porco, porco ou seja, o nosso cliente, o... não sei o nome dele ainda, escrevam aqui no comentário o nome do nosso cliente, exatamente. A gente estava aqui, eu, Bianca, Manu, tentando descobrir o nome, não saiu nada. A gente ficou com medo de botar um nome que alguém do outro lado tivesse, se sentisse ofendido, não é mesmo? Então, se você é do outro lado quiser ver o que aconteceu... Confere é. o vídeo é. A primeira coisa que a gente vai fazer é ter o desenho em mão No meu caso, eu tô desenhando Mas você pode pedir para o seu tatuador criar para você Ou até mesmo escolher na internet Se você sabe desenhar, você também pode desenhar o seu e levar até o tatuador O próximo passo, transferir o desenho pro estêncil Pra gente poder passar pra pele depois Então a gente coloca um estêncil embaixo do desenho E desenha ele por cima Pra poder na parte de baixo do desenho ficar sujo de tinta E a gente conseguir colocar na pele Vamos cortar também todo o excesso em volta do desenho para não atrapalhar a gente transferir para a pele do porco ou da pessoa, no caso é do porco. Agora a gente está esterilizando o nosso lugar de trabalho. Eu estou esterilizando a minha mesa, mas o seu tatuador vai esterilizar a maca onde ele trabalha. E depois eu vou recobrir a mesa com papel-filme. Vamos aos procedimentos de higiene, colocando as nossas luvinhas descartáveis. Álcool, você saca álcool no bagulho. O papelzinho que eu já tô usando vai secar o porco, desinfecta o porco, gente. Se ele tiver com a gripe suína, já vai embora. Eu derramo na pele um pouquinho de transferidor, que é como se fosse um cremezinho específico para poder transferir o desenho que está no papel para a pele. Coloco o desenho no porco e pressiono bem para o desenho passar. Agora nós vamos montar, porque a maquininha de tatuagem na verdade é um grande transformer. Então vamos às peças. Esta aqui é uma agulha RL número 7. A agulha tem um encaixe e esse encaixe vai na borrachinha do batedor, que é o trocinho que empurra a agulha para poder fazer a tatuagem na sua pele. Tem um buraquinho aqui na maquininha de tatuagem, a gente coloca a agulha lá dentro e encaixa a borrachinha no lugar certo do batedor. Agora, esse negocinho azul é uma biqueira descartável e eu vou encaixar ela entre a agulha e a minha maquininha. coloco uma boa quantidade de vaselina sólida na parte de cima da minha mão essa vaselina ela vai servir tanto para facilitar a agulha entrar na pele ou seja, ajudar um pouquinho na hora de tatuar o porco e tal e ele também vai servir para fixar o batoque na mesa o que é o batoque? é esse plastiquinho que a gente coloca a tinta Bom, pra vocês que já estão no canal há algum tempo, sabem que eu desenho. Só que vocês não têm noção de como é diferente tatuar. É uma sensação muito, muito diferente. O controle do peso da mão é completamente diferente de controlar um lápis ou uma caneta. Gente, foi assustador. Mas, ao mesmo tempo, foi muito divertido. Aqui, o bigodinho tá bonitinho, ó. Acho que é o único traço que eu gostei. Olha que bonitinho que ficou esse bigodinho. Ficou mesmo. Bom... Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma experiência traumática. Tem uma voz de fundo, repete. Traumática! Se o porco tivesse vivo, talvez ele tivesse chorado, talvez ele tivesse arrependido. Mas que bom Com que sentido. ele não tava. Bom que ele não tava, bom que, ele não tava. Com Com que ele, não tava. ele não tava. E aí? Como que vai ser agora a vida? Então, se vocês gostaram da experiência do vídeo e se vocês quiserem mais desses, comenta aqui embaixo no vídeo que tem outras coisas que ele pode estar tá tatuando aí a gente traz pra vocês verem. A gente pode testar, né? Porque a Manu falou pra mim que tem pele sintética, que dá pra tatuar na laranja, que dá pra tatuar em monte de coisa, até quem sabe um dia eu tatuar em alguém? Não se sabe, não é mesmo? Eu muito vocês, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo da Manu, lá na descrição do vídeo certo? Muito obrigada por assistir o vídeo, até a próxima e falou!